Hoje é dia da Egrégora Quântica de Cura, a partir das 19 horas, das 19 horas às 19 h juntamente com a minha esposa Eveline Carvalho, estaremos emanando a vibração de alta frequência da técnica de reprogramação quântica celular, que tantos benefícios tem trazido às pessoas que têm acessado esse manancial de autocura, de empoderamento. Então, a técnica, ela ativa a glândula pineal, ela é contribui para acelerar o nível de consciência das pessoas, gerando o processo de relaxamento, de aumento da, da imunidade, de regulação natural da pressão, benefícios de melhoria do sono, de empoderamento, as pessoas se sentem num estado de paz profunda, então tudo isso porque a medida que você eleva também o nível de consciência e você ativa a glândula pineal, você ativa praticamente uma verdadeira farmácia natural dentro de você e hoje nós temos a surpresa que é você vai receber o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, o livro físico, com frete gratuito em sua casa, você precisa mandar o endereço depois, e você vai receber também o e-book, o audiobook, e vai receber o workshop Sexualidade, Sexo Quântico, para você entender é, como o sexo pode ser libertador como efeito quando é praticado com amor e de forma saudável. Além disso, você receberá três meses de assinatura do meu programa de Despertar Quântico, todo dia vai receber um vídeo meu para elevar sua vibração e sua energia. Então comente é Grégora, se você estiver no, no, é, no grupo do WhatsApp, simplesmente clique no link e garanta a sua inscrição e receba essa vibração poderosa mais tarde.